Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer sempre foi uma coisa muito boa de se fazer. Ela traz muitos benefícios, além de melhorar a sua vida e também além de trazer mais agilidade para entrar dentro de um carro, táxi, Uber, ônibus, avião, até a porta do banheiro, será o que for. Ela também traz mais agilidade, porque uma pessoa que tem 100 quilos cansa mais rápido do que uma pessoa que tem 70 quilos. E por isso, por trazer mais agilidade para o seu corpo, isso torna a sua vida mais fácil. Exatamente, torna a sua vida mais fácil, mais simples, mais simplificado, mais melhor. É dessa forma que você tem que ver a vida, de forma feliz.